Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma temática que está aí. Ela vem e volta, deixa os nego ricos, quebra um monte, né, como um monte de coisa, que é Bitcoin. Certo, Julião? Você sabe o que é um Bitcoin? Ótimo, depois você me explica porque eu não sei e a gente só vai falar um pouquinho de umas coisas de vai e volta dinheiro. Tá bom? Temos recados hoje? Não temos recados, então toca a vinheta. Então, como eu disse, a temática de hoje eu vou mostrar uma planilha. Como é que a gente faz aí para avaliar quando você vai vender, lógico, ou comprar Bitcoin. De acordo com o que você quer ganhar ou perder de dinheiro, ok, Ju? Então toca a vinheta e vamos em seguida para a gente começar. <música> Primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, eu não anjo, porra nenhuma de bitcoin, nem de criptomoeda, nem de qualquer outra coisa disso daí que a gente saiba. Então não me manda dúvida falando o que que é bitcoin, eu não consigo explicar, eu tô tentando entender porque que eu não sei que esse negócio com dinheiro. Mas dá para você colocar grana lá e ganhar dinheiro sim e perder dinheiro. Inclusive eu gostaria de mandar um beijo para o meu querido Mazão, que é o meu corretor informal das minhas transações de bitcoin. Certo, Ju? Que dupla. Então beleza. Como é que a gente vai fazer? Se você entrar, ele me apresentou um negócio que se chama Binance, que também tem no aplicativo se você baixar, tá? E aí tem diversos tipos de criptomoeda. até onde eu aprendi, que ele me explicou, o Bitcoin é só um tipo de criptomoeda. Como isso entra dinheiro, como sai de novo, eu não sei. O que eu vou falar para vocês é como a gente faz uma planilha para avaliar mais ou menos aí o quanto você ganhou ou perdeu de dinheiro. Então a primeira coisa que tem que ficar clara, quanto que vale um Bitcoin, Juliana? Você não sabe quanto vale um Bitcoin inteiro. Quanto que você acha que é um Bitcoin? Vou comprar um Bitcoin, vou pegar dinheiro emprestado do meu pai e comprar Bitcoin. Aliás, vou pegar emprestado o dinheiro de Zé Dedão Aversa para comprar um Bitcoin. 9 mil reais. Não, aquilo ali é 9 mil dólares. nove mil e dólares. Então se você analisar aqui no cantinho, ó, esse é o preço meio que segundo a segundo, ou pelo menos um intervalo bem curto de tempo ali, de quanto que vale um Bitcoin. Então veja que tem um negócio que tem uma oscilação medonha. Se você ó, analisar nos gráficos aqui, ó, eu vou tirar um pouco do zoom, note que dentro de um curto espaço de tempo, vamos pegar aqui um mês, ó, o Bitcoin chegou a valer quase 20 mil dólares ou chegou a valer 2.800 dólares, ou seja, note a valorização e a desvalorização que você teve nesse período. Ah, botão, então o cara que comprou a 2.800 e vendeu a 20 mil ganhou dinheiro, mas pra caralho, pra caralho, assim como o cara que comprou a 19 mil e depois voltou e vendeu aqui e falou, ah, eu não vou lidar com essa bosta que só dá dar prejuízo, então você tem que ter frango de barato, tomou o um ferro desgraçado. Então, assim, não é para pessoas que não gostam de risco, porque aqui ó, a fumada pode entrar bem gostosinha, ok? Se você pegar o histórico, né, deixa eu pegar aqui, são informações interessantes apesar de não ter a ver muito com o corpo. Olha lá que maravilha, aqui já tá em convertido em real, né? Lógico, se você pegar aqui ó, opa, 9.300 dólares, multiplicar por mais ou menos 4 que tá a cotação do câmbio hoje, mais ou menos aqui quanto que você vai pagar. Então note Ju, que, ó, aqui tá em real, olha a oscilação em reais que teve disso aqui ó, se você pegar em um mês, se você se você pegar em um ano, olha que maravilha né, patamar aqui de 20 agora tá no patamar de quase 40. Se você pegar em 5 anos, olha que maravilha, quando começou a 1000, mil, 2000, mil não sei o que, explodiu pra quase, sei lá, 55 mil reais o Bitcoin. Ou seja, deu pra nego ficar rico? Deu. Só que também o cara que comprou 55 tá procurando a mãe dele até hoje lá na puta que pariu, que ele perdeu. Não, você não comprar um Bitcoin inteiro, você pode comprar uma fração? Não, lógico que você não precisa, quem que tem 37 pau pra entrar de partida? Não. Eu, eu mesmo comprei Bitcoin, mas não foi inteiro. Eu até falo, eu comprei 10 contas de Bitcoin. Tenho 0,3 Bitcoins, o Mazão falou pra mim. Então vamos lá. Como que nós vamos avaliar isso? É justamente essa a ideia, né, Ju? Que as pessoas perguntam, ó, oh, mas eu vou colocar 10 mil reais, mas depois aí se eu quero vender, eu posso vender e quanto que eu tô ganhando, quanto que eu tô perdendo. Então esse exercício fácil, ele serve justamente pra ver isso, né? Você colocou uma grana, uma determinada cotação, na hora de bater um Bitcoin, como você viu ali, está acompanhando e quer vender, quanto que isso vai te trazer de retorno? Eu não vou falar aqui de valores de taxas, esse tipo de coisa, é porque eu também não manjo dessa meta. Se quiser eu dou o celular do Mazão, você manda um salve lá pra ele tá? Ou do Haroldo também, que é maravilhoso Então vamos colocar aqui, ó, Jô O preço, Bitcoin dado em dólares, porque é aquilo ali que está no site, certo? Então, se eu pegar o dólar, o, o Bitcoin agora, como eu disse para vocês, ó, eu vou lançar ele a 9.292, mas como eu estou com uma cola aqui, o exemplo, eu vou colocar o um valor fictício. Então, vamos supor que o preço do Bitcoin que eu paguei foi 7.800 doletas, certo? Mas vamos colocar um número nada a ver aqui, só para não ficar 7,14. Então, quanto que vale um Bitcoin, Júlio, no meu exemplo? Um Bitcoin vale 7.797,14 reais, beleza? Dólares! Se eu tenho dólar, cotação de dólar, você que agora é uma moça internacional e tá manjando tudo aí de dólar, quanto que você me fala que tá o dólar pra gente colocar aqui? Os 4,20? 4, então eu vou colocar aqui 4,23, beleza? Bom, se você tem o Bitcoin, um Bitcoin vale 7.797 dólares, você tá com o dólar aí a 4,23, ou seja, tem o 4 reais para cada dólar, você concorda comigo que o preço do Bitcoin Basta multiplicar este por esse daqui. Meu caro Felpudo, então nós temos aí R$32.981. Ou seja, se a sua mãe quiser te dar um Bitcoin de presente, ela vai desembolsar a bagatela de R$32.981. Beleza, Ju? Só que como você mesma disse, não existe a necessidade de comprar um Bitcoin inteiro. Você pode comprar ele parcelado. Então vamos supor aqui, ó, quantidade de Bitcoin que você vai comprar. Então você vai comprar aqui 0,3%. 0,3, 0,2, o que o seu dinheiro você conseguir, não, não quero arriscar muito, vou entrar com pouco, etc, papapá, então beleza, entrei aqui com 0,3 bitcoins, se eu entrei com isso, minha cara Juliana, valor investido, quantos reais eu investi nesta brincadeira? um multiplicado pelo outro, então 32 mil vezes 0,3. Ou seja, a minha brincadeira deu R$ 9.894,57. Ah, mas e se a cotação do dólar tivesse a 4? Diminui um pouquinho. E se a cotação do dólar tivesse acima? Aumenta um pouquinho. Ou seja, tudo vai com base no dólar, tá? Quanto mais caro, né, quanto mais desvalorizado estiver o real, mais real você vai precisar desembolsar para comprar o mesmo bitcoin. Puta, explicação difícil essa que eu falei. Então, mas vamos em frente. Então, beleza, mas até aí, ó, tá um negócio simples. Qual que é a dica que eu gosto de dar? Todo mundo Sempre entra para fazer o cálculo com o valor dado já diretamente em reais, porque aquela coisa pau, pé Não, eu vou investir 10 pau, e se o negócio ficar mexendo, quanto que eu vou conseguir tirar? Então note que a coisa que eu fiz foi inverter um pouco ali de raciocínio. Você joga o dólar, joga a cotação e vê o preço em real. E aí você vê quantos bitcoins você quer comprar. Aí, ah, se eu quiser fazer a conta inversa, Botão, se eu quiser saber assim, bom, para essas cotações, se eu investir 15 mil reais, quantos bitcoins eu posso comprar? Você pega e inverte a conta e assim por diante. Ou você pode fazer o seguinte: dado Teste de hipóteses, atingir meta, certo? A gente já fez 20 vezes aqui no canal. Por exemplo, você quer que o seu valor investido vá para 15 mil. Quantos bitcoins nesta cotação você vai comprar? Vou dar o ok. Ok. Olha lá que maravilha, você ia comprar 0,45 bitcoins, ok? Cancelar, ele volta no valor normal. Não vai me reclamar que eu falei rápido demais que tem oito vídeos dessa ferramenta no canal, certo? tá ah, beleza, então nós vamos fazer uma análise do lado ali, uma análise que a gente já fez algumas vezes aqui também, que é utilizando a ferramenta de tabela de dados. Então, qual que é a coisa que mais vai variar aí? Na verdade, você só tem duas coisas, né, Ju? Pode variar. A cotação do dólar e o valor de Bitcoin. Então, qual que é uma planilhinha de tomada de decisão que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, preço do Bitcoin. Não sei nem se é assim que escreve, para ser bem sincero para você. E aqui em cima, você concorda comigo que você pode ter a cotação do dólar? Aí eu pergunto para você, você colocou 10 pau nessa brincadeira, 9.894. Para você, uma investidora conservadora, se ele te desse, quanto você já tiraria este dinheiro? Não tem ideia se desse 15 ó, na sua mão aí, você tacou 10 e voltasse 15. Você já ia tirar, mas para voltar 15, quanto que tá o preço? Tem que tá o preço do Bitcoin e o preço do dólar. É. Tem que ver na minha tabelinha. Então, para isso que serve essa bosta. Beleza, então vamos colocar aqui ó: 7 mil, ô burro, 7 mil, 7 mil e 500. E assim por diante eu vou arrastar para baixo para a gente ter uma cotação. Nossa, mas 7 mil para 16 mil é um puta oscilação. Você quer que eu entre de novo ali no navegador para você ver que essa porra varia mesmo? Por isso é que é negócio, né? Você tem que comprar barato e vender caro, não tem novidade nenhuma aí no mercado financeiro que a gente trabalha. Cotação do dólar, é uma coisa que independe da, da gente. Então eu vou colocar aqui um horizonte de 3,80 3,85 até lá na frente para a gente ver o que, que vai acontecer. Beleza, Ju? Então você concorda ali que eu coloquei as duas variáveis de entrada tá? o preço do Bitcoin aqui variando numa mesma coluna e o cotação do dólar variando numa mesma linha aqui eu tenho que colocar a variável que eu quero ver. O que, que você quer ver no final das contas? Quanto de bufunfa você vai ter ali com o seu investimento certo isso daí vai ser dado rapaz é que tá em branco aqui ó igual este valor aqui mas por que que não aparece o valor Porque eu deixei ele uma fonte branca se eu tivesse em vermelho tá aqui ó que bonitinho Ok bom que que você vai fazer agora você vai selecionar todo o seu quadro de análise dados teste de hipóteses tabela de dados qual é a variável que está variando numa mesma linha, Juliana? Cotação do dólar. Você vai pegar aqui no seu quadro, cotação do dólar. Qual a variável que está variando numa mesma coluna? Preço do Bitcoin. Você vai aqui no preço do Bitcoin e dá o um OK. E dá um OK aqui, olha que maravilha, né? Ele mostrou quanto que vai, você vai ter de dinheiro mediante a variação do preço do Bitcoin, dado uma determinada cotação do dólar. Então, por exemplo, Ju, se eu comprei o Bitcoin aqui ó, a R$4,00, Puta, cliquei errado. Se eu comprei aqui a ah, 4 reais, o dólar na cotação do dólar, e paguei dele 7 mil reais, é como se eu tivesse investido 8.400 reais. Se esta porra desse bitcoin aumenta com uma mesma taxa de campo, olha só que maravilha que eu tenho. Ou seja, a cada 500... Você pode, neste caso que eu estou explicando aqui, fera, a cada 500 dólares a mais de variação no bitcoin, você joga para o seu bolseta, nesta taxa de campo, cerca de 600 reais tá vendo que é aumento de 600 em 600? E assim por diante. À medida que isso vai variando, você vai fazendo. Então aqui o valor está exato. Posso colocar aqui 7.856,12? Sim, você pode. Automaticamente isso vai ser recalculado. Então isso, para que que eu que comprei Bitcoin eu fico ligado, né? Se dá num preço ali, o Bitcoin, que eu acho que é um valor interessante perto do que eu investi, eu já pego e ligo para o meu querido Mazão fazer o um resgate para mim do valor que eu quero e mando deixar lá. Assim como, né, se você comprar aqui a 9,5 e esta porra cair, <risos> aí se fodeu, gostoso. Então o planilha de hoje era essa. <risos> É que tem uns caras que se fode assim, porque o nego vai entrar nisso aí e fala assim, e, dinheiro fácil. Deixa eu explicar um negócio pra você. <risos> não existe dinheiro. Não existe dinheiro fácil, né? Teve um monte de nego que se fudeu, Falou: Opa, porque o negócio é bom pra cacete. Foi lá, tacou uma vida e o negócio caiu. Então não adianta. Você tem que aí estudar o negócio pra você investir. É que eu dou risada, porque tem uns trouxas que falam assim, um vira cinco, que vira dez, que vira... Calma, segura a periquita, porque você pode também virar pra baixo da cambalhota. Tá bom? Deu pra entender o vídeo hoje? Tô acabando. Então, o vídeo de hoje foi este. Um beijo para o querido Matheus Maza e todo o time da Atenas Consultoria, que mexe com a parte de análise de solo e consultoria agronômica. Um time extremamente competente ali da região de Então, um beijo para todo mundo. Azulão, Jair, Diogão, Rafael. Eu posso ficar falando aqui quantas vezes quiser. Tá bom? Um beijão para vocês. Tchau. Um like para... Não, não pega o tudinho, não. Um like para todo mundo. Ah, like se você gostou. Se você não gostou, fique à vontade para dar deslike. Inclusive, eu acho que vai ter bastante, porque eu não falei nada de Bitcoin. Tchau.